Salve, salve, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Estamos aqui com mais um joguinho bacana, Turok Evolution Esse Turok vai ser em homenagem ao nosso grande amigo Mark O canal Respirando Games, Mark Lover Gamer, o Mestre Mark, enfim, entre todos os outros canais Que hoje lançamos esse vídeo em 2022, 12 de agosto de 2022 É aniversário do nosso grande amigo Mark então não vou fazer nada melhor do que um videozinho para comemorar E ele costuma jogar o Turok do Nintendo 64 Mas contudo, entretanto, porém, eu não sou o detentor de um 64 O emulador de 64 é meio bugado no meu celular e eu não tenho tempo para gravar no computador Então o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma jogatina do Turok possível Que é o Turok do Game Boy Advance, certo? Espero que vocês curtam o jogo, espero que vocês passem no canal do nosso grande brother Mark para dar aquela moralizada no canal dele Tem muita, muita, muita, muita muita coisa bacana Então, cheio de papo e vamos lá New Game Vamos lá, aqui é o Turok Vamos com o carinha mais indígena ali A de machadinho The Lost Lands are... As terras perdidas estão em perigo Olha ah, rapaz, desenho bacana Uh, muitas armas desconhecidas, muitos monstros e bestas mecânicas apareceram uh, de outro mundo e estão tentando destruir, nos destruir. Uh, tá, não sei o que quer dizer isso. Uma revolução armada, vamos ser transportados para o mundo perdido e tretar com os bichos. É isso aí. Uh, encontre de Hot Brook, é Brookner e todos os confederados. Bora, vamos lá então. Aria 1. The battlefields. Go! Olha aí, rapaz. Go to the battlefront. Eliminate Bruckner. LR. Mudou a arma. Beleza. Vamos ver. Olha. Ele é em duas pessoas. Em duas pessoas. Bon, ele é 2D. Olha ali, rapaz. Sem querer. De... Olha ali. Tem que é pra tocar de arma. Não! <laughs> Sem querer eu acelerei. Ó, essa arma aqui é infinita. <risos> que massa. Velho. Eu acho que logo eu vou morrer. Porque. Ai. Porque eu. Eu sem querer. Ai tem. Tomei uns danos desnecessários. Nossa. Me acertou a granada ainda. Caraca, não pode morrer? Ah, tá. Então não pode morrer, não pode morrer, poxa. Não agrada. Fuja, estou agarrando. Caraca, que legal esse vídeo, ah, caramba! Que legal, olha ali, agora vocês estão... Tá... Ah, moleque, agora vocês estão tá ferrando ali! Só tem duas opções... Eita! Ah, tô pensando o que? Tentei de Ô oh, rapaz, adoro. oh curtiu o joguinho Ele é 2D e tal, mas É muito bacana Ó, abriu o bagulho na machadinha Aqui, rapaz, abriu a ignorância <risos> ah, Rapaz, eu pensando o que? Foi um misturo de, de Nightwolf com o rio. Aqui a gente mata dinossauro Na machadada, rapaz, eu pensando o que? Ah, tá doido Caraca, tu curtiu o joguinho Foi do Mark, ó, viu, Fazer um especial para o nosso amigo Mark. E descobri um joguinho bem bacana, rapaz. Turok Advance. Ou Evolution, sei lá. É Turok. Do, do Game Boy Advance. Muito bacana, cara. Ó, recomendo, ó. É levinho. E flui tranquilo aqui nos emulators. Olha. Esse aqui tem quantidade de tiro, tem que cuidar. Ah, tem alguma coisa ali pra pegar, mas eu não eu consigo. Só vai baixinho Ai. Vou ver se eu consigo pegar a distância. Ah, dinossauro. Ah, me matou, maldito não. Eu fui brincar com dinossauro, eu morri. Você que volta pro isso Ah, droga. Vamos lá, vamos de novo. Agora a gente já está familiarizado com, com as bugagens. Ele dá um, um, um arzinho, se separar até pelo jeito de morrer e, e atirar e tudo mais. Ele dá uns ares de metal slug, né? Ele tem cara de ser um beat up pelo, pelo design do personagem. Mas ele Ele também tem cara de, de metal slug. Ah, esse aqui eu sou obrigado a gastar. Vou eu ver Essa parte aqui eu gosto de tomar machadinha. Vem vem vem, vem, vem, vem Só vem, só vem Só vem, só vem Ah, moleque Eita Minhas granada vem gordinha porque vai estourar Manta chance. É bom que o munição Pernas é infinita. Só sobe. Vai, tiozinho. Uhum. Ah, caramba. meu Deus do céu. Só um risquinho. Eu vou morrer de novo. aquele lá. Nossa, não, só pra lá. Não, também o tio qualquer morri. Não, disso. Caraca, não, não dá pra morrer, rapaz. Meio que eles fazem um jogo que não dá pra morrer? que nem louco agora rapaz o pé perdido aqui porque a gente tem ai calma lembrando pessoal quem puder deixar aquele likezinho no vídeo e além de tudo confere na descrição vai ter os links dos canais do nosso amigo Mark esperando games mark TV tá Vamos dar uma força pro o nosso amigo Mark que tá fazendo 64 anos, rapaz. Não parece. Se for olhar. Ah não. Apertei. Ah, peraí, apertei um botão. Esse botão aqui é save state. Né? Ah rapaz, tinha um save state aqui no, no lugarzinho e não sabia. Caramba! Aí eu tava no final, corre, corre, corre! Aí rapaz, sem querer eu tinha salvo que um save state e nem sabia. Ah moleque, agora descobri um botão tipo F5 do. Ah, sem querer! <risos> tá pensando aqui? Aí Ali, rapaz, me deu um tiro nos calcanhar eu Tá pensando que, rapaz, agora descobri que eu tenho Save State nunca mais vou passar Apesar que o Mark, rapaz, o Mark não gosta de Save State Ele assim, você é um Nutella Você é vergonha da profissão Você é vergonha da profissão jogando com Save State Meu Deus peço que eu sou vergonha da profissão porque eu sou ruim mesmo Eita pomba Vamos de novo, agora vai. Ah! ah pera, vamos de novo. <risos> ah rapaz, tô morrendo sempre na mesma parte. Deixar de ser burro. Não seja burro. Chapo. Ai caramba. Ai, eu não farpado, tá me dando dano certo. Eita. Eu tô falando, rapaz, isso aqui é, é metade metal slug, a metade é candilaca de dinossauro. <risos> o bagulho tava pulando aí, querendo me acertar, rapaz, você tá doido? Aí, vamos um de metrador Ah, ia morrer Vamos lá, vamos lá machado Caraca, segunda fase tá difícil É complicado o bagulho Ah meu, que dinossauro Matador, tá só me matando Onde de novo, Onde de novo Cuidado, é viu? A gente vai... É como dizer, ó Aquele velho ditado o gato escaldado, eu te, caldado, te diria que é essa. Só vem, mumbi, só vem. Eu ah, fugiu desse dinossauro. Deu um silvestre de depois do dinossauro pô. ver. Hahaha, não parei do bicho. Ah, vocês estão ferrados na minha. Ah, vida, vida, vida, vida. Não, o que eu fiz? Acertou, eu estava errado, viu? Bem feito. Quer brincar, viu? Vamos trocar. Vou pegar as arminhas que a gente tem munição infinita primeiro Olha ali, os bichos são spawnados no meio do mapa Aí, boa! Será que a gente tá, tá quase pra morrer mesmo? Acabou a munição Vou meter bala então Acabou o foguinho, acabou o foguinho É, sai de perto de mim! Sai é de perto de mim, rapaz. Esse caras são muito violentos. O que, que é aquilo? Morra, capirota. Ah. Agora ferrou. Ah, fazer gente. seguinte. Aê, aí, rapaz. Conseguimos passar. Oh, level tal set será que é o Password? Caraca rapaz, muito legal Thresh the text, destroy all that move info Beleza, é para destruir os tanques, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer nesses últimos, últimos instantes Não esqueça pessoal, o intuito o intuito dessa, dessa play nossa o intuito dessa Gameplay é ajudar nosso amigo Mark Não é ajudar né, ele não está nesse estado de ajuda Mas é que é aqui em homenagem a ele né Então vamos dar aquela força, vamos passar no canal do Mark Tem vários canais do Mark, aliás, para a gente passar Vamos destruir o tanque E vamos deixar o like lá e a inscrição em todos os canais do Mark, rapaz. quando eu digo todos é todos que vocês acharem, porque realmente ele tem muito canal. Então pessoal Ai. O Mark tem canal Mark Live Gamer, tem o Respirando Games, tem também, deixa eu ver aqui que vai ter mais, tem o... Um canal de reviews de produtos, tem Frases do Viver, tem a história e a origem dos games, a história e a origem de tudo. Tem muito conteúdo bacana, pessoal. Uhul! Mark, sim, ele pode ser sem sombra de dúvidas. Ele é um criador de conteúdo. Caraca, meu. Bem, bem, ali o Ben 10 Gigantossauro ali não, não morre? Ah, moleque. É Turok, rapaz. É o Advance, mas é Turok. <risos> é. De... Cara, esse Turok Advance me surpreendeu. É muito bacaninha, cara. Eu não sabia. Eu pesquisei porque eu tava procurando uma, uma alternativa de Turok. Porque o meu emulador de 64 não tá funcionando direito aqui no... no celular e realmente eu não tô com tempo. Útil, hábil para fazer uma gameplay de qualidade no, no computador agora. Então a gente vai vai brincando aqui no celular e descobrimos o Turok Advance que é muito bacana, rapaz. Olha, eu se eu, se eu tivesse se eu soubesse que que era tão legal, eu teria feito série dele antes. Ah, morri de novo. Beleza, pessoal, essa aqui foi minha humilde demonstração. Vou, vou jogando e vou falando do Turok Evolution do. Game Boy Advance Antes de mais nada agradeço a todo mundo que acompanhou o videozinho até aqui E já vou lembrando pessoal Não deixe de se inscrever nos canais do Mark E confiram os canais desse grande parceiro aqui do canal Esse é um mito rapaz É o mestre Mark Ele ajuda muito a galera E também faz um conteúdo muito top Nossa ele, ele é o meu sensei No Zelda Ocarina of Time que eu, Aliás eu estou levando várias jogatinas Porque eu só joguei até agora por causa dele eu não conseguia jogar, não consigo, aliás, jogar sem ele. Eu acho que nem o Turok sem ele, porque eu tô morrendo direto aqui no Troc Evolution do Game Boy Advance. Se inscreva, pessoal, também aqui no canal do RetroGames 30 se você não é inscrito. Se inscreva no canal Brasileiro também se você não é inscrito. Se inscreva no aula do História da Web se você não é inscrito. Se inscreva também no YouTube, seus vídeos, canal com de vários recursos. Tem curva keys, botões de like, inscreva-se e tudo mais. E, principalmente, um grande abraço para o nosso amigo Mark. Já falei demais, pessoal, e até a próxima.